Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. Se é a primeira vez que você está aqui, nós temos um monte de vídeos que falam sobre muitas questões, questões essas que não necessariamente caem em prova. Pode até ser que caiam, mas não necessariamente ficam lá só na prova. Então assiste esses vídeos, né? assiste esse primeiro e depois assiste mais um pouquinho de vídeo e vê se você gosta. Se você gosta, já sabe, se inscreve. Hoje a gente vai falar sobre, você já viu no título, ser grato. Isso não cai na prova Oh yeah! Sermos gratos às pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu não tô falando que você tem que sair por, por aí dizendo gratidão, né? Gratiluz, que você tem que sair pedindo é obrigado. Plano não disse isso. Se você quiser fazer, ótimo para você, mas eu não disse que você precisa fazer desse jeito. O que eu tô dizendo é sobre a gente ser grato sobre as pequenas conquistas que nós temos. Quando eu fui construir esse vídeo. Eu estava pensando e aí fui pesquisar um pouco sobre né, o processo de gratidão e algumas pesquisas dizem até que elas ajudam. A neurociência fala sobre a gratidão, né? fala sobre liberar dopamina, liberar ocitocina e isso fazer com que você se sinta mais motivado a buscar outras coisas e também se sinta mais tranquilo e diminua a ansiedade. Eu não sei como é que funciona esse processo uh, descrito, né, cientificamente. Eu sei na experiência. Por exemplo, quando eu fui escrever esse vídeo, é, se você não viu ainda, tem um vídeo sobre pressão, que é onde eu descrevo, né, na prática, como é estar numa situação angustiante e ter que lembrar todos aqueles vídeos que eu já construí sobre ansiedade, sobre planejar, sobre não se estressar. E eu vou colocar todos esses links aqui para vocês verem. E aí, quando eu estava escrevendo esse vídeo, né, tentando pensar um pouco sobre o processo de gratidão, é, além de ter encontrado essa pesquisa, eu fui pensar na minha experiência, né? Eu me posicionei numa situação de gratidão, eu estava ansiosa, desesperada, porque eu precisava escrever, e aí eu fui tentar entrar no processo de gratidão, ou seja, eu fui tentar observar as coisas que eu tinha ganhado e por que, que eu estava naquele momento, não deu tempo fazer antes. Né? Por que, que eu não consegui escrever antes? Que coisas boas me aconteceram, que me permitiram, né? o que eu vivenciei, que é, acabaram por ocupar o meu tempo, mas que foram muito positivas também. No estado de gratidão não é uma sensação, é... o ideal é que a gente vive esse estado de gratidão, mas é, tentar ser grato não é simplesmente negar as coisas ruins ou as sensações e os sentimentos ruins, né? os sentimentos negativos. A gente não vai negar e dizer que eles não existem ou fingir que eles não estão ali. né? Agradecer por alguma coisa que na verdade está te trazendo ansiedade ou agradecer por alguma coisa que você só consegue é, ter, sei lá, raiva ou que você está muito triste mas é você tentar enxergar a partir desse sentimento, ampliar as sensações boas que você tem no seu cotidiano. Quando você passa por uma determinada situação, se você passa a observar o que é de positivo, o que há de positivo, ou que lições você pode tirar, ou pelo que você pode ser grato, ou o que você conquistou, isso faz com que você enxergue o mundo de uma maneira Melhor, porque vocês, o seu mundo, tá? Não é no sentido de olhar, ai, o mundo é belo. É olhar pra você e observar: nossa, quantas coisas eu conquistei. É, durante esse processo de pesquisa, eu vi uma pergunta que me chocou bastante, me deixou em questionamento, que era se você não consegue ser grato pelas coisas que você já conquistou, o que faz você acreditar que você vai ser grato se conquistar mais, né? Então, não adianta a gente ficar só procurando o tempo todo, ah, eu preciso conquistar, eu preciso conquistar, e não observar as pequenas coisas que a gente consegue conquistar durante o processo, né? Durante a, a, o que a gente vem fazendo, antes de chegar à etapa final do que você idealizou, então a gente é, é observar e agradecer por isso, por esse, agradecer porque é, tal pessoa deixou você passar no trânsito, é agradecer porque você é, teve que parar isso fez com que você de repente não batesse seu carro em outra pessoa, é agradecer porque alguém é, te deu um sorriso, é observar tudo isso, não é agradecer e dizer Ei, obrigado, obrigado, obrigado, mas é ser grato, é observar o mundo de uma maneira é, mais tranquila, mais talvez otimista, talvez um pouco mais é, bonita. Eu acho que isso traz um pouco mais de felicidade quando você observa as pequenas coisas que você conquistou. Desde uma conversa que te fez aprender mais sobre você até um momento que você teve com os seus familiares e que você tem a oportunidade de ter, por exemplo, toda noite poder conversar um pouco com os seus familiares. Né? E de pensar, poxa, talvez se eu não tivesse esse momento... É como é que eu seria, né? O que, que aconteceria? Então, ser grato por essas pequenas coisas faz a gente um pouquinho mais feliz. Se você concorda com isso que eu estou dizendo, já sabe? Comenta aqui. Se você discorda e acha que isso não tem nada a ver ou que é muito difícil, também comenta aqui. Eu não disse que era fácil. Eu sei que há momentos que são extremamente difíceis da gente passar por esse processo de gratidão, que são muito dolorosos para a gente parar para pensar nisso. Mas como eu falei no início do vídeo, não é negar os sentimentos, é observar e ampliar as sensações boas do nosso cotidiano. Então, comenta Comenta, compartilha, me chama pra conversar, fala se gostou desse conteúdo, vai lá no meu Instagram ou vai lá, é, é, vai pessoalmente, me encontra e diz, Ah, Lívia, gostei daquele vídeo, não gostei desse vídeo, gosto desse conteúdo. Me digam, conversem comigo para que a gente saiba se esse conteúdo chega em vocês, se vocês gostam desse conteúdo ou se vocês acham que a gente poderia ir por uma outra perspectiva. Beijo, pessoas, boa semana pra vocês e até mais. Seja grato. Tchau. Isso não cai na prova Oh yeah!